fire Hey baby It's just fire I was wrong but I made it right you came back in day and night I Bit of mind. I've been counting one to ten, I'll be back when you be down. With yeah, my yeah, yeah, yeah, yeah, I see you go down, yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down, yeah, I see you go down, and I know. Just fired E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Chester, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, hoje eu vim trazer um videozinho aqui de Free Fire, então deixa o like, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho de notificação. Também me segue nas redes sociais, que tá tudo aí na descrição, beleza, meu parceiro? E aí, galera, eu consegui um pet aqui, mano, esse pet do gatinho, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. É, consegui ué. esse pet, mano, eu nem sabia que tinha pet aqui. Eu também. Eu fui abrir o um negócio aqui e consegui esse pet aqui, né, galera? Vou mostrar pra, pra vocês onde que eu consegui. Foi nesse tal de sorte royal é, aqui, ver. ó. Foi Aqui ó, eu fui grátis né mano Pobre é uma coisa triste Aí eu girei aqui, aí veio essa caixinha aqui E veio uma arma assim ó Bem GG mesmo, vou dar mais uma girada aqui Aproveitar, tem esses é, negócio assim vou Pegar esse aqui, ouro né, e tique Tique, né, <risos> falei errado aí ah, Beleza, ó tô pegando as coisinhas boas Aqui hein galera, girando essas coisinhas aqui e, ó. Podia vir outro pet hein mano Uma coisa rara, sei lá Só pra, pra GG mesmo É ué é, Beleza, mas já veio esse gatinho aqui tá bom demais na moral mano, me dá uma ajuda enorme. Ah. vamos aqui no cofre, camisetas, pode pá, mas achei essa azul aqui muito top mano, então eu vou deixar ela. com essa calça aqui, né? é, eu vou deixar com essa calça. deixa eu ver o tênis ali, ah, não não, vou deixar que eu tenho, essa calça não. né, deixa essa ca... vou deixar essa camisa aqui, ó. essa daqui aí ó, já deixa, deixa eu ver, é isso aqui ó, ficou bem a melhorzinha assim. Vamos é Agora vamos aqui em coleções, vamos ver se tem como equipar essa, aquela arma que a gente ganhou aqui, ó. Essa daqui. Já que tem como? Não sei. Vamos jogar uma partidinha aqui, galera. Só pra ver do jeito que eu tô aqui, né, mano? E se você curtir vídeo de Free Fire aqui no canal, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? É claro. Vou fazer mais vídeozinho aqui de Free Fire. Então, grande só vai ser uma partida de Free Fire mesmo. Sim. Falei como é que é. Mas beleza. Isso aqui é muito engraçado, galera. Olha lá, pra você ver o pet que vem do gatinho. Tá do meu lado aqui. Sei que é o top de ganhar. Eu ganhei girando esse negócio. Nem eu creio nisso. Mas beleza, né, mano? Criei minha conta agora há pouco. E já ganhei um pet do gatinho, né? Mas eu vou esperar com essa partida aqui. E já volto. Porque no início tem de jogar bem, mano. Na moral. Não, mas eu acho que eu não vou pagar madeira, não Na moral, eu, vou pular, eu não tô nem vendo Ó oh, meu gatinho, parça, do lado hum, Vou ir com nós, meu parça Agora a gente vai pra cima, irmão Matar esses caras, o meu gatinho A gente vai fazer ali A gente A gente já tá com a roupa aqui do exército mesmo, mano Nem brinca Nem brinca com nós, que a gente tá bravo, beleza? Isso é o bichão mesmo, hein, GG. Nossa, tem que matar esse cara Sai, sai! Opa! Sai fora, irmão! Vai dar tiro nos seus amigos aí e, e tudo seu companheiro. E deixa em paz. Vamos ser amiguinhos, sem tiro no outro. Amiguinhos. É, ué. Amigos, felizes. Acho que o cara quer ser meu amigo na hora. Ah, é mesmo. Tristeza. Beleza. Nossa, mano, no início tem muito cara aqui. Tem de ir pra uma casa. Tem de encontrar uma casa com a arma, galera. Daí dá pra mim porque. É, sobreviver. Até um, um momento aqui da partida, né, mano? É, ué. É fora, então deixa eu entrar por aqui. de recuperar minha vida. Achei uma arma. bem boa. Cadê o cara? Não sei. lá. Ah, que vai correr? Pera aí que você vai ver. Você vai ter o seu. Você não veio atrás de mim? Na hora boa. Eu... E morreu! Aí ó, tamo seu. Falei que ia morrer, tá pensando que quer ver, tá brabo e tal? Você não é tão bom assim, é um fracassado. Uh, ah, tô me tirando, rapaz. Cara, não tinha nada, mano. na moral. Nenhuma vida, o cara tá me tirando. E veio com essa confusão. Esse cara tá me zoando, não é possível. Podia, pelo menos, ter uma vida, uma vida lá, né, mano? Eu achar um cogumelo aqui, ó, é, pra ué. recuperar. Pera, tem cara por aqui. Eu não tô ligado na onde, galera. Eu também. <risos> Só que ele fez arrastar meu o local onde que eu tô, lá. Ah, parceiro, aqui também joga, meu truto. Não morri tão fácil assim também não. É, né? Vida, vida, vida. Aí, essa arminha aqui é boa. Não, é outro. Nossa, o arminha ruim. Ah, morri. Não me diga. Não vai achar arma lá em cima, não, dá nada, não. Só você pular lá em cima. Ah, mas que merda é essa? Eu não vou matar esse cara, não. É, pode ser que desceu. Aham, uhum. vai ter de aparecer. Ah, eu é posso ver. E morreu. Aí, é, boa. Teve a ousadia de vir para cá junto comigo? Se tiver, vai é morrer. É, eu tô aqui brincadeira não, rapaz. Eu tô, tô aqui bravo. tô bravo, bravo, é. bravo, meu parceiro. Tá pai. tá achando que tá de brincadeira, tietê? Tá não, irmão. Uhum. É beleza. Ah, vou correr pra lá. Não, mas pra lá é onde que, que ele vai ficar, ficar a faixa, aqui é, também. É. Então é pro meio que eu pedi pra lá mesmo, pra cima. 18 caras vivos, vamos ver, né? Vou matar o cara aqui, galera. Pelo menos vou tentar. E morreu! E morreu! Então galera, matei aqueles dois caras, fiquei galado porque tipo assim, eu tô colocando essa música de fundo, que tem muito barulho aqui. É, ué. I want that speed and You made this mess and left me with the pieces Now I want to burn all the bridges between us Tu és ego Esse é o bicho ao mesmo em do... é é e morreu Oh, mas que é isso <risos> Mas beleza, vamos ver quem vai ganhar agora. Basicamente foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, mano. Se inscreve no canal. Se bater muito like aqui, eu trago mais um vídeo de Free Fire pra vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Ganhe esse pet aí, né, mano? Como vocês viram? Muito obrigado por quem assistiu. Me segue nas redes sociais. Um abraço do senhor Chichê e falou!